E aí Clanchadão de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania sensacional para Xbox One e PC. A gente está jogando através do passe, né? o passe do Xbox, está jogando de grátis, só mensalidade, claro. Hoje a gente vai fazer a última área do jogo, antes da última área, não, vamos pegar o último fragmento aí na área desértida, vamos lá. Muito bem, a gente está aqui na cidade dos Moki, nem sei se é esse o nome. Mas é isso aí. A gente tem que vir aqui, ó, embaixo das áreas movediças. Tem um teleporte bem próximo. A gente vai usá-lo por, pura preguiça, talvez. É que senão fica muito longo, muito longo. Os nossos vídeos têm por volta de 30 a 40 minutos. Mas a gente tenta fazer a área completa. Tá ventando pra caramba A gente tem que... Opa, a gente tem que ir daquele lado? Pra cá mesmo O Ori já está correndo a milhão Foi aqui que aconteceu o incidente onde a gente perdeu a nossa Amiga coruja A gente já chega aí numa área, zona de alimentação. Ó. Eita! Osso pra tudo que lado. O também tá é inseguro, né? É uma daquelas áreas onde você tem que andar escondidinho. É tá que come um, alguma coisa ali, aquele pássaro horrível. Não, Ori não, não, não, não, finge que tá. Andar devagar. <risos> Olha hein? Olha como ele vem. É muito feio. É muito feio. Não tem nada aqui não, cara. Eu tô bem. Vamos lá. Sempre se escondendo nas estruturas. Esse bicho ele é meio. É meio burro, mas ao mesmo tempo não é não, viu? Se o gritinho de fundo ficar numa tonalidade mais aguda é o fim. Olha só. Tudo bem. Oh, conseguimos escapar dele Deu trabalho, viu? a gente morreu umas 500 vezes Mas tem o save aqui fácil agora E agora a gente tem que procurar um poder que é bastante legal Aí a área que se chama... Podemos ver fantasmas na areia aqui ou areia. Este é o lar dos Gorlec. Antes da degradação, levá-los ao subterrâneo. É isso que toda Newin se tornará se não pudermos devolver a luz? É bonito. Olha lá, tem esses bichos. A gente vai evitar conflito com eles por enquanto. um minério minério tentar ser objetivos existe uma certa dificuldade É verdade, não é assim. Como é que faz? Como é que faz? Não me recordo. Vamos trocar aqui nosso poder por algo mais útil, como por exemplo, Almarita. Tome! Ah, agora sim deu tudo certo na nossa vida. É tudo meio mole o cenário, eu acho difícil. Vamos procurar aí uma saída Ele tem uma placa deve ser o tiozinho do mapa As paredes elas desmancham ao menor contato Então tem que ser ágil que ok, beleza, agora é possível ir para lá. Mas Ao mesmo tempo, eu não acho que tem que ir para lá não. A música é bonita. Olha só o que temos aqui. Olha que legal. É mais um minério. Será que a gente aproveita nossa essa oportunidade de ouro? que tá aqui pega esforço final, é um fragmento aí que a gente pode usar. Opa, opa, opa, opa, opa. Não tô achando que era pra cá não, mas tudo bem. O importante é que a gente pegou.. o feito e Tudo mais ou menos certo, achamos um cara tá. Ele, Acho que passou uma side quest aí para gente Oh, a gente foi para o lado certo Olha que legal escavação. Ó. Oh, agora que legal. A gente tem esse tipo de poder tão incrível de escavar. Isso é uma das coisas mais importantes nessa área. Olha só que legal. Quando chega aqui nas pontas, ó, oh, Tivemos um desafio de corrida. Com certeza a gente fará. o vídeo de hoje. Vai ser um vídeo bem longo, viu? Um pouco mais longo do que eu imaginei. Porque é muita coisa, né? O menino do mapa. Também conhecido como Cornifer. Rajnak. Olha o tamanho desta área... Grande, né? Vou perder com esse cara aqui... Bom, vamos direto... direto para lá... Boa beleza arretada oh. nossa HP já não está grandes coisas olha o que temos aqui beleza fragmento de célula de energia totalmente O bagulho vai dificultando. Você pode usar isso aqui pra. Oh, não, não, não! Pra derrotar os inimigos. Onde a gente está indo, a gente foi para o lugar totalmente errado. Uh! Quase. Olha quem está aqui, o Toque. Este lugar é onde os Gorleks do passado construíram suas maravilhas: torres gigantes, arcos profundos. Agora virou tudo poeira e ruína. Enquanto os grandes Gorleks tremem de medo sobre as areias. Ah! Falaram a verdade, vim aqui na esperança de algo digno de vascular, só encontrei muita areia Parece que o tipo de escavar... o quê? Você parece do tipo de sebe escavar, talvez tenha mais sorte Sim, teremos mais sorte Agora a gente já... Ó... Dá aquele save esperto Tem umas bolotas, não sei se vocês viram, fui muito rápido Você usa pra se alavancar É sempre bom dar uma olhada no mapa ver se a gente está fazendo as coisas de forma correta Falou cara, não sabia que seria assim não Nossa, que violência Ganhamos bastante dele, mas por sorte ele ele dropa esses negócios. Hum, olha que fragmento fácil de pegar. Facílimo. Tem alguma porta por aqui. Eu notei que fui para o lado errado. Eu prometi que faríamos a corrida, né? parece difícil. Vamos mais um fragmento. Só não sei onde que vai entregar esse fragmento, mas tudo bem. Aqui, um dois. Pode fazer mais pra frente, já que a gente avançou muito. Por esse desacerto ele não esperava, né? Ah, e agora? Não deu muito certo o nosso plano. Talvez a gente tenha que usar um, um truquezinho aqui. O que a gente tem que utilizar. Talvez, talvez, talvez. Que beleza, olha as finas, olha as finas que tem que tirar. A coisa não vai muito bem, viu. O que eu vou fazer? Vou continuar. Morrer, morreu. morreu. Temos aqui uma alavanca. Olha, isso era realmente para ser feito. e tem vários puzzlezinhos, né? Hein? Mais um fragmento de energia inesperada. Para com isso aí, cara. Para com isso aí. A câmera parece que se distanciou um pouco. Vou dar uma olhada onde a gente está tudo certo? Se a gente tá pra cá, hein, cara? Nossa, nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! nossa. <risos> Talvez o ideal não seja vir por aqui sim isso, isso. O oh. tomando, não sei por que lado ia. Olha só que a gente encontrou pra cá, ó Beleza Foi bem sofrido, viu, chegar aqui Agora a gente vai voltar lá pro começo Nem tão pro começo, só pra cá Fazer a corrida, né, a corrida é bastante importante Minério Gorlec Nunca é a nossa intenção Pegar os minérios Gorlek, mas acontece né? Acontece A gente já tem a corrida e vamos começar Muito bem, pulou na areia Três puxadas Correu, pulou Jogou, pulou, caiu vou pra cá duas, pulou. Tá bem atrás da gente. Não! Ah, deu tudo certo. A gente tentou umas oito vezes até conseguir o resultado bom. Bom, né? Agora a gente volta onde estava antes. Eu só matar esses bichos porque eu tenho essa vontade de derrotá-los. É bem o que eu queria, mas tá bom, melhor que nada, agora a gente vai pegar o teleporte de volta para a área onde a gente estava, é por aqui, lá para cima, vamos ignorar essa missão porque é, ainda tem muita coisa para ser feita, tem muito texto para ser lido, Isso porque a gente não chegou no tempo. Tem essa que beleza? Tomando. que aqui a gente tem que usar Os foguetinhos daqui hum. Aí, agora deu certo uma semente misteriosa, essas sementes fazem parte de uma sidequest muito legal Ah, minha nossa Vou botar lá, né? Olha só, a gente pode ir para esquerda ou para direita pegar o um mineiro. Eu escolho o tempo porque o tempo é curto. Conseguimos chegar no coração da floresta, uma coisa do salgueiro. Para ir nesta área precisa obrigatoriamente ter as quatro fragmentos. Aí Quatro wisps. só vão apenas os espectros conheciam o caminho adiante para restaurar o que foi perdido. Eles de deviam estar olhando para os menininhos, né? Já devem ter chego de, de barco. Olha, aí, a primeira. tipo uns... uns desenhos. Eu salguei. É sempre a mesma coisa em várias terras: uma luz para cada árvore espiritual e uma árvore para cada luz. Sempre existindo equilíbrio, a luz por si não é nada sem seu receptáculo. Beleza. Mais um mural Mas apesar da luz ser eterna Nenhuma árvore dura para sempre Quando o Salgueiro envelheceu e seus galhos secaram Ele já não podia mais cuidar da sua luz Se ele se estiria a E nos tornamos meros espectros Do que já fomos um dia Espectros é a palavra chave Os wisps ah, Tem uma alavanca aqui escondida Nos permite ver o próximo Mural Os bichinhos muito parecidos com o Ori, mas são aqueles gatinhos. Os filhos dos salgueiros, os espíritos de Newey, sofrendo na degradação. A terra mergulhou na sua escuridão e ruína. Né? não havia mais espíritos e tudo parecia per perdido. Na verdade, são bichinhos igual ao Ori, não são os gatinhos. Aí, ó, juntando cinco fragmentos. Mas foi previsto que a esperança viria, a esperança abriria os nossos olhos para enxergarmos na escuridão. A esperança devolveria a memória do que foi esquecido e nos dando força quando estivéssemos fracos. E assim que o mundo se cura, e assim que o ciclo continua. somos nós, juntamos quatro já. E aqui está tudo arrebentado. Os controladores que sabiam que todas as coisas quebradas podem ser restauradas. Aqui eles os espíritos mais frágeis, o coração da floresta. Sentindo sua presença, olha sua presença próxima, óleo. A Vamos ficar inteira de novo. Sim. Aqui, ó. Eu Se eu não me engano. É o save, olha só que beleza Jogo salvo Agora tem essa área aqui, a gente tem que segurar essas... Esses musgos É, eu não estou gostando disso não, eu acho que é agora, hein? Agora, que é a parte que todo mundo não gosta Mas é excelente ó oh. vamos tá lá no cofre estamos todos espectros ó oh. bonito hein Quando o salgueiro espiritual morreu, minha luz oscilou Agora estou novamente completa Como espectra Eu sou o Seir O salgueiro nos espera agora e precisamos ir Isso. Mas o único caminho pra lá é... É, ó o negócio ali atrás, ó. o bichão chegando ó. Verme maldito E agora começa a loucura de epá, só que não dura muito. Não dá para ficar parado. Tenso. Não! Não! Uh! <risos> Foram três, tenta três tentativas isso: três tentativas, um pouco de sofrimento, talvez agora venha um pouquinho de historinha, não sei. Mas esse era um dos bichos corrompidos. Vamos ali, vamos. Esse templo depois pode ser revisitado porque tem coisa lá dentro dele que a gente não viu. Conforme a gente abriu todos esses buracos aí com esse bicho, ele modificou bastante. está hora o salgueiro mãe da luz somente os picos chorosos estão em nosso caminho Vocês sabem o que tem no pico choroso a luz de ele foi restaurado sua vida e sua energia máxima aumentaram. É a entrada do tempo ó aproveitamos para pegar essa baguinho minério guardac agora ó vazou salvar voltar para a cidade talvez talvez olha só a gente fez uma porcentagem muito baixa muito baixa Beleza, vamos falar com o Grum. vamos ver se a gente coletou minério suficiente, não, não coletamos, não coletamos alguma coisa, talvez os próprios projetos. Eu vou mostrar para vocês onde que a gente entrega as sementes, só por curiosidade. Aqui tem outras habilidades, a gente não vai pegar nada. O cara que fala Harry Potter ó oh! bugamos, bugamos pra caramba o negócio O que é esse cara que fala? Você vai entregar as plantinhas pra ele e ele, ele faz upgrade aqui nessa área Permitindo que pegue mais coisas é isso, é tipo esse castor aí com máscara. Tudo bem, depois dessa jardinagem a gente vai concluir o vídeo, pegamos a quinta essência, enfrentamos, fizemos a corrida lá da área desértida, escapamos do verme maldito e plantamos umas flores aí com esse, esse bicho. E aí, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha é de nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações.